Se inscreve no canal, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre consórcio. Tá, nesse vídeo de hoje eu vou dar umas dicas para te ajudar a ser contemplado o mais rápido possível no consórcio, porque quem faz consórcio quer ser, quer ser contemplado quanto antes, né? E sem pagar juros. Então é o seguinte: é, tem várias maneiras de você ser contemplado no consórcio, vou explicar nesse vídeo para vocês. Tá, fica até o final. No consórcio, você tem três formas, basicamente, para você ser contemplado. Que é por sorteio, que aí é na sorte, por lance fixo, que é um valor pré-determinado da Honda, que você oferta o lance, e por lance livre, que é o maior lance feito na assembleia. Quem dá mais dinheiro para retirar a moto naquele mês, tá? Então tem essas três formas e eu vou explicar para você nesse videozão de hoje. Espero que vocês curtam, tá bom? Seguinte, é uma maneira mais rápida para você ser contemplado. Primeiramente, você tem que sempre manter a parcela do seu consórcio em dia. Essa é a, é a primeira maneira para você ser contemplado rápido, porque tem gente que é contemplado, que era para ser contemplado no caso, mas não é, porque está com a parcela do consórcio em atraso. Para você ser sorteado, você tem que estar tá pagando as parcelas em dia, pagar certinho, sem atrasar as parcelas. Se você ficar atrasando parcela, você não, você perde chance de ser contemplado. Então essa é a primeira dica aí para passar para vocês sempre. Para você que já tem consórcio, para você que pensa em entrar no consórcio, sempre mantenha as parcelas do consórcio em dia, tá? Não adianta nada você é, fazer um consórcio, dar um lance fixo, por exemplo, ser contemplado. Que você, no, nesse caso, se a parcela tiver em atraso, você não vai ser contemplado, tá? Mesmo que seu número, seu número seja sorteado, porque as parcelas só é contemplado quem tá com consórcio pago em dia tá essa é a primeira dica que eu tenho para passar para vocês segunda dica é na questão do do lance fixo o lance fixo para você ser sorteado o lance fixo é 15% do valor da moto tá você pode olhar no seu aplicativo do consórcio Honda. Vai estar tá lá escrito lá os 15%, quanto que é o valor em, em reais? Por exemplo, 15% do do valor da moto, da moto, o lance fixo no caso seja três mil reais. Então, para você ser sorteado nesse lance fixo, é, você tem que estar tá também com as parcelas pagas em dias e você tem que ofertar todo mês, tá? Não adianta você ofertar um mês e achar que, que vai ficar automático nos próximos meses. Não acontece isso. Então, todo mês você tem que ir lá, clicar no botão lá para ofertar o lance fixo e tem que dar sorte de sair o número da loteria federal próximo do número da sua cota, tá? Para você, você ser sorteado, ser contemplado no caso, né? Então tem que ser dessa forma para você ser contemplado no lance fixo. Então você paga as parcelas em dia. É, todo mês você vai lá, oferta o lance fixo de 15%. E aí tem que dar sorte da, do número da loteria federal ser próximo do seu número do, no consórcio. tá? Essa é a segunda dica. Terceira dica, família. É, no lance livre, você vai lá no aplicativo da do consórcio, lá vai, tá muito bem explicado o aplicativo da da, da Honda, do consórcio Honda. Lá você coloca o número de quanto você quer ofertar no lance livre e já vai sair para você se tá, se você tem muita chance de ser contemplado ou não, ou você tem pouca chance de ser contemplado, dependendo do valor que você oferta. É, também no aplicativo do consórcio já tem, bem facinho para você ver qual é a média de lances do seu grupo, então se por exemplo a média de lance, lance do seu grupo é cinco mil reais, você vai dar seis mil reais, então você tem alta chance de ser contemplado aquele mês então sempre que você for ofertar, tenta ofertar o máximo possível, tá? É bem é, bem a mais, bem, mais dinheiro do que seja a média do, dos lances livres, para ter mais chance de você ser contemplado. Então, se por exemplo, a média do seu grupo é 5 mil, você vai ofertar 5 mil? Não, porque é a média. Então você tem que ofertar um, um pouco a mais, tá? Pra ficar mais fácil para você ser contemplado mais rápido e a quarta dica é o seguinte você deve entrar para você que quer ser contemplado rápido é de preferência para entrar num grupo de consórcio já em andamento porque os grupos de consórcio já em andamento o, a média de lances livres é mais baixa porque o pessoal que entra no grupo de consórcio novo quem tem mais dinheiro na mão, já oferta aqueles lances altos. Então, nos primeiros meses desses grupos de consórcio novo, os lances são altos. E com o passar dos meses, o pessoal que dá lance alto já vai ser contemplado, já vai retirando a moto. E aí só sobra lance baixo, de baixo valor. Então, para você que entra em grupo de consórcio em andamento, o lance livre é um valor menor. Então, fica mais fácil para você ser contemplado nesse lance livre no aplicativo do consórcio honda também mostra para você é, esses números tá aí você não precisa perguntar lá para o seu vendedor da honda quando você ofertar tem tudo no aplicativo do consórcio honda bem explicadinho para vocês e agora família é, deixa nos comentários aqui é, se você tem mais alguma dica para passar pro o pessoal que está assistindo esse vídeo é, se você já foi contemplado, fala aí nos comentários qual foi a forma que você foi contemplado. Foi por lance fixo, foi por sorteio, foi na sorte, foi por lance livre. Comenta aqui, deixa nos comentários para ver qual que é o, na onde o pessoal está sendo mais contemplado. Se é por lance livre, lance fixo. Beleza, família. Esse vídeo é rapidão, só para ajudar vocês aí que tem consórcio. A ser contemplado o mais rápido possível é, Então você que faz o consórcio Da Honda Não quer dizer que você vai ser contemplado no, no primeiro mês tá? Mas se você seguir essas dicas Que eu passei nesse vídeo de hoje Tenho certeza que você vai ser contemplado Muito rápido Muita gente não sabe é, Direito mexer no, no aplicativo Da Honda Não sabe direito como que funciona O consórcio E acaba demorando para ser contemplado por causa disso, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, é, coloca aqui nos comentários também. Que eu respondo vocês aqui para te ajudar. Firmeza? E também qualquer dúvida, vocês podem entrar no grupo meu de WhatsApp. Tá? O link aqui na descrição. Entra no grupo e pergunta lá. Que tem mais de 100 pessoas lá para ajudar a responder vocês. Qualquer tipo de dúvida, fechou? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis! On a whole nother level Billy only fought you over cause you let him But I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show me ever Do what I can just to show you you're special.